E chegámos à Gruta das Agulhas, vamos lá ver, ah, temos aqui, isto é, para gente de autocarro, é assim, aqui na ilha. Já está fechado. Não sei se, vamos lá ver ali. -lá. Não quero refugio. É. É. Boa tarde, a Gruta das Agulhas é para aqui, não é? Olá, vamos para ali, pois, para lá. Só vou entrar ali e vira para lá, vai então umas escadas que têm aqui, Está bem, porque obrigado. É. E já. É por na paiva okay? <risos> temos ali, montanheiros, ah, depois estas grutas, também pertence aqui a eles, não sei se estava fechado mas não sei se podemos passar por aqui ou não, já aqui saltar aqui a ação, não se deve fazer mas, mas, mas... volta-se à direita e desce umas escadas Vamos lá, Vamos lá ver, senhores, senhor, para a espetar aqui Aí no fim o caminho era o mesmo, podíamos ter vindo para o outro lado é. Vamos lá ver aqui a gruta, a gruta da agulha Olha, vimos, estamos aqui, sítio para as merendas também Alguma é lenha, e olhem, está a escadas, não sei, estou a das pães. Vamos deixar, se tens para as deve ser. parece que está aqui umas escadas, será isto? Vamos lá ver o que é que é aqui, vamos ver o que é que é isto, o que é que está aqui? Acho que é, dá, dá para estar bem. Está um bocado de vento, vamos lá ver se pode mexer aqui, mexer aqui as rodas. Vamos mudar a, a máquina para o outro lado, se calhar ver se melhora a máquina do outro lado. Tem aqui o atilho, passar aqui, Vamos lá ver aqui caminho deste o que é isto. Se calhar é. Não sei se é gruta da agulha será isto. É isto a gruta da agulha. Não sei se não é nada Não sei se será isto Vou ver aqui na internet ver se, ver se estou no dito certo ou não Só um momento que eu já volto Acho que está a gravar não está? Tá. Pelo que eu vou ver na internet acho que se, talvez Talvez por pelas escadas Pensa para ali, acho que há uma coisa qualquer funda Vamos tentar aqui também o que Vê se a maré permite Para nós irmos lá Vamos ver a gruta A ver se não tem que estar aqui Estão aqui as rochas até nas escorregam. Esta rocha até nas escorregam. Vamos lá passar. Ah, está ali o caminho. Podem ver ali o caminho. Estão a ver? Ah, Estão a ver aqui o caminho. Aqui está o caminho o caminho é ali. Aham. Aqui temos a Luciana ali à frente. E a Gruta da Agulha é esta aqui. Está assim sempre para amarrar a máquina que não que que a máquina caia. olha os motores é aqui Tem aqui a gruta da agulha. é a gruta L para frente é para que subir isto degrau? É. é mais ou menos vamos aqui se é. aqui vamos aqui vamos aqui aqui a vamos aqui Como é que ia ser mais complicado? Ah. É para queimar e pronto, estamos na gruta da agulha. Acho que não gostei muito do telemóvel. Estou a ver se está um bocado escuro lá dentro. Já estou a ter o telemóvel. E aqui O que aqui a máquina A luz, para a ver, Você está a ver a gruta da agulha Está um bocado de barulho Ora, luz, luz, luz está aqui Oi, a luz é tão fraquinha como comendo a coca escura Agora estamos a ver ali Ah, está a ver, estão a ver ali então A gruta é, vai até ali à frente Estão a ver a gruta da agulha é assim Esta é a gruta da agulha Estou a ver ali para fora é, Chama-se a Gruta da Agulha Vamos jogar aqui Bom então vamos mostrar a praia Vamos levar à praia Vamos sair daqui Vamos ver se passa aqui para este lado e vamos ali naquela parte, vamos ali, Gruta da Águia. Com o calhão em cima não né? é muito agradável. Bem, obrigado por assistir e vos peço aquela Gruta da Águia. Até já.